que eu vou ficar aqui, que é para manter tê Pois sei que quando for assim temos que estudar outra vez. Então, a todos, boa noite. Uh, é com enorme prazer que aceitamos o convite do Espaço Suol para fazer este, este espetáculo que estamos a transmitir. Nós somos o Grupo de Cavaquinhos das gaieiras E vamos aqui tocar umas musicazinhas para alegrar um bocado uh, as nossas gentes e para também nós nos divertirmos e espero que se divirtam também desse lado. Hoje uh, temos um, um repertório um pouco reduzido, porque nós tocamos muito, muito e bem, mas uh, se vamos aqui tocar muito tempo, vocês depois já terão de, de, de nos estar a ouvir, e então vamos fazer um, um repertório mais adaptado à, à circunstância. Posto isto, vamos arrancar para a nossa primeira música, que se chama Senhor da Pedra. Senhor da Pedra é uma música dedicada, que nós dedicamos normalmente uh, ao Senhor da Pedra, ao nosso Senhor da Pedra, porque no Norte existe outro Senhor da Pedra, mas, e a música é originária do Norte do país, mas aqui dedicamos ao Senhor da Pedra. Portanto, para todos vós, Senhor da Pedra. Vamos lá então. fomos nós, ou oh Senhor da Pedra, fomos Já estou Também. a ouvir as, as vossas, os vossos aplausos lá em casa. Cuidado, não, não dei muito aos braços e tudo. Espera dar uma, uma fatada nos vossos companheiros que estão a assistir ao espetáculo. Ora então, bem, agora de seguida vamos até ao Alentejo, ok? Vamos até ao Alentejo, sim senhor, com uma música que é tradicional portuguesa, como todas as outras que nós cantamos. Que se chama Eu ouvi o passarinho vamos lá Às quatro da madrugada vamos lá ver, horas Cantando é ele... lindas cantigas Para a sua amada Vamos ver até que horas é que ele vai cantar Porque às vezes canta até às tantas O passarinho está pronto? Ai, está, aí, está Então vamos lá ver se o passarinho Sabe cantar ou não sabe Vamos lá Tejo quando canta. Sei que estás na solidade. No Toda coberta de pão, as suas picas douradas. Lembra-me alguém? Oração: Eu ouvi o um passarinho às quatro da O passarinho cantou Às sete da jantar Só faltava agora ela cantar também às oito, não? Não era melhor? Já agora? Às oito! horas. está ali uma senhora na terceira fila que já está a dormir. <risos> às oito da madrugada O passarinho cantou Ainda continua a cantar. Ainda continua a cantar. O passarinho Agora não sei se há para aí... É uma profissão que está em vias de extinção. O ferreiro. Antes já viram os ferreiros que faziam as, as, as, as ferraduras para as cavalgaduras? <risos> Patinavam quando era ali na rua direita os cavalos para para para para que aquilo fazia um barulho doido ali na, na rua por isso, direita. Por aqui isso é. o, o, o que o, o, o refrão diz é o ferreiro guarda a filha. Os gajos, quando, é que Os cavalos vinham roubar as namoradas, cuidado com isso. Quando, quando a José Fadoves vinha ao, a chegar à Alceira, já só viu os trotos dos cavalos aí a bater a frente. Então, ó Ferreiro guarda a filha, não a ponhas à janela, que anda aí um rapazinho que não tira os olhos dela. Antes, agora já não, já não é bem assim, Antes os pais eram mais... Uh, não gostavam que as filhas namorassem, não sei, eu, se calhar com as filhas para eles, não sei. Tinha que ser lá o, o flan de Tauro por eles, não era assim. É Um mais qualquer mandar uns olhares às miúdas, não sei. É o que esta música diz, para guardar a filha. Bora. Vamos lá então. Então isto... Vamos ver se a gaita está a afinar. Vamos lá que aquela senhora que estava a dormir já acordou. Então, um, dois, três. O ferreiro guarda a filha Não a à janela Cada aí um rapazinho E não tira os olhos dela Yeah, Pois é. Às vezes, às vezes, há essas coisinhas assim. Uh, isto não acabava já, eu é que me esqueci. E acabei antes de tempo. E aqui mais vai tu vai ela. Não vamos a lado nenhum, vamos, mas é a partir para outra <risos> vamos Vamos a mais uma à Agora vamos à leitejana. Vamos fazer uma ação. pronto. E vamos fazer uma sugestão. Lá em casa. Enquanto nos ouvem, podem preparar uma sordazinha de alho, que é fácil de fazer, não custa nada. E é muito bom, para quem gosta. Já se comia. Já se comia. Vamos lá então, uma sorda de alho. Podemos dedicar estas musicazinhas? Olha, olha os utentes do, do Centro Dia das Gaieiras, que eles gostam muito, que nós lá vamos de vez em quando, está a cantar um bocadinho. E então, para todos os utentes. Não é, Sr. Luís? é verdade, é verdade os utentes do Centro Dia e do cai bem para todos então já vai para eles. Agora uh, o, o Luís agora até vai, vai vamos fazer agora os ensaios com as funcionárias do, do, do apoio ao domicílio para que elas aprendam estas músicas quando vão lá fazer os serviços lá e levar a comida aos nossos idosos também de cantarem lá umas musicazinhas que eles merecem portanto, Sr. Luís <risos> vamos, vamos apostar nisso também então vão lá fazer a sorda <risos> Vamos lá, então. Sim. Um, dois... Sim. Dá da pouco trabalho, tem a Já minha avó me dizia A força que a solda dá Comia todos os dias é a, solda, a solda E nestes filhos estão cá É fácil fazer Há pouco trabalho É aguarda o vento. fazer é dá pouco trabalho é água ferver com entusiasmo o entusiasmo entusias. de água ferver dá, é é é é dá, é dá pouco trabalho é fácil fazer é fácil fazer dá pouco trabalho é água ferver com entusiasmo o entusiasmo de água ferver dá pouco trabalho é fácil fazer é fácil fazer Feita. Então vá A grande sorda. Já agora, uma boa gestão desta sordazinha. Muito bem Vamos subir até ao norte do país um E vamos cantar a Rosinha da Serra d'Arga A Rosinha da Serra d'Arga Esta pode ser dedicada ali à, à, à esposa do Tosé, Que é rosa também Está Está ali no, na, na, na plateia o Tosé é dos mais novos elementos do nosso grupo. Ali. Por isso é que ele foi lá para a fila atrás, porque ele é muito envergonhado. Muito bem, então. Vamos lá, então, ao norte. Como nós gostamos uh, uh, muito, uh, quer dizer, penso que não somos só nós, uma grande, uma grande parte do nosso, do nosso povo, do nosso país, gosta do nosso Alentejo e das músicas do nosso Alentejo. E nós não fugimos à regra, gostamos também. Posto isto, isto para vos dizer que vamos interpretar mais uma música de origem alentejana e dedicada às raparigas. Meus senhores, que rapariga é esta? Isto é que é uma traquina desta rapariga. Vamos lá, então, que esta debaixo da oliveira não se pode namorar. É, esta diz assim, uma, tem uma quadra aqui muito engraçada, é que diz assim. Debaixo de uma oliveira não se pode namorar. Que a folha é miudinha, deixa passar o luar. Não sei o que é que se poderá ver, que um casal possa dar a fazer debaixo de uma oliveira, mas pronto. O é o, o é disso isto, não sei. Vamos lá, então, galera. Era noutros tempos, agora já não... Um, dois, três, meu senhor, rapariga, esta toda noite me namorou. Eu queria falar com ela, o pai. que o pai quis, a mãe não deixou. O pai quis, a mãe não deixava. Deus estou na farinha e esta, toda a noite bem namorada. A tira dá-lhe o recado, da massa um bocadinho, da laranja dá-lhe o recado. O senhor, a é esta, toda a noite me namorou. Eu queria falar com ela, o pai quis, mas mãe não deixou. O pai quis, a mãe não deixou. O pai quis, mas mãe, mãe não deixava. E o senhor, a é esta, toda a noite. Debaixo de uma oliveira Não se pode namorar Que a folha é miudinha Ai, deixa passar o ar Meu senhor, rapariga esta Toda a noite O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixava Deus te esta Toda a noite me namorava Amanhã na praçadeira Vai-se fazer um leilão as casadas a cruzado, ai as solteiras a tostão. Meu senhor, rapariga, esta toda a noite me namorou. Eu queria falar com ela não deixou O Pai quis, a Mãe não deixou O Pai quis, a Mãe não deixava Deus, Senhor, rapariga é esta Toda a noite Senhor, rapariga é esta, toda a noite me namorou, eu queria falar com ela, o pai quis, a mãe não deixou, o pai quis, a mãe não deixou, o pai quis, a mãe não deixou. Estávamos oh. todos ao mesmo tempo e tudo Isto é que é Espetáculo Ora bem uh, Se nos permitem Vamos então continuar o nosso nosso reportório Estamos já na, na reta final uh, A música que vamos cantar a seguir Chama-se O Rato E normalmente o grupo Banza, Que é um grupo que, que Pronto, que tem muito prestígio E que toca muito bem É um grupo alentejano que é muito admirado por nós, é que normalmente interpreta este, este tema. Nós também gostamos de cantar o Rato, e o Rato, o nosso, o nosso presidente da, da Associação do, do Socorro, gosta muito desta música, e então vamos nós vamos dedicar vamos esta música ao, ao elenco da Junta de Freguesia de Gaeiras, tem tido um bocadinho de trabalho agora estes últimos tempos, aliás, como todos os autarcas do nosso país e outras pessoas do Serviço Nacional de Saúde, a quem também temos, estamos muito gratos pelo trabalho que têm feito em prol da nossa saúde e que o nosso país não, não atingisse proporções grandes, não é? grandes proporções. Portanto, vamos lá então. Hoje não estou sempre inspirado para falar. Não sei se é da assistência, se me quer. É. Uh, o rato. O rato, então. Cantar isto com alegria ao malta. Vamos olá, lá, então. Vamos olá, apanhar olá. o rato. Vamos apanhar o um rato. Lá vem se o ratinho anda por aí. O, o São Luís ali atrás. destravadinha extravar. Um, dois. Se eu fosse rato, eu ia, eu ia. Se eu fosse. Se eu fosse rato, eu ia a tua saia. Se eu fosse rato, eu ia. Eu iria. Se eu fosse rato, eu ia a tua saia. Ó descambadinha, dava um certo jeitinho. Dava-lhe um certo Ilhas, perda, Se eu fosse rato, eu ia, eu ia Se eu fosse rato, eu ia tua meia Ó de estravadinha Tua roupa, o oh, desbravadinha dava-lhe um certo jeitinho, dava-lhe um certo jeitinho, dava-lhe um beijo na boca. O oh, desbravadinha dava-lhe um certo jeitinho, dava-lhe um certo jeitinho, dava-lhe um, dava um beijo na boca. Se eu fosse rato, eu ia. Saca-me comigo Ó oh, destramadinha, dá-me um certo jeitinho dá um certo jeitinho Comigo, óstramalinha, oh, dá lhe um certo jeitinho, dá lhe um certo jeitinho, e as praga me comigo. Óstramalinha, oh, dá lhe um certo jeitinho, dá lhe um certo jeitinho, e as praga me comigo. aí, fomos pra Esta... com ela. Muito bem. estamos a chegar. Ora, normalmente tudo tem um princípio, tem um fim. E nós vamos então terminar a nossa, a nossa intervenção. Espero que tenha sido do vosso agrado. Espero que tenham batido muitas palmas. Espero que tenham arredado os móveis e dançado lá em casa. Uh, <risos> e vamos então terminar com uma música, esta sim, que é da autoria do nosso grupo. Chama-se Linda Gaeiras e é dedicada a todos os gaierenses não o nome não podia deixar de ser. Claro. E já agora, pronto, os obidenses também. Para todo. O, Chico, todo o Conselho. O Chico ainda nos faz aí a folha, o Cássio ainda fura aí o pneu. Para o Conselho todo, o para o União. e para o país. Para <risos> o país é o melhor. Olá. Então diz o refrão diz, ó oh, linda Gaeiras, terra sem igual, tu és a mais linda, vila em Portugal. E é verdade. Se não fores ver às gaeiras em obidos também na web está tudo fechado tá tudo nem uma gizinha por aí nem é nada é, pá. então é uma senhora a dizer que sim que é então assim. é mais ou menos assim um dois, é no largo de São Marcos O convento São Miguel E a quinta das janelas São como belos coados Pintados a aguarela Oh linda guerreiras Terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Oh linda guerreiras Terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal A Nossa Senhora da Já não há gado Nem barraca do Levi Só o Tinto das Guerreiras Chegou a aqui. O teu passado tem história E na terra sem igual Tu és a mais linda de lei Portugal. uma próxima, até uma próxima esperamos encontrar-vos por aí durante algum tempo, se Deus quiser vamos ficar todos bem, bem sempre, bem ágil. até até sempre, obrigado. Tchauzinho então, até a próxima boa noite